Eu não vou falar mal do Valorant nesse vídeo, mas tem uma galera na internet que tava comentando a respeito das skins do Valorant, né? Essa daqui é tipo a página onde você aplica lá as suas skins no Valorant, né? Como se fosse as skins que você vai utilizar, igual no CSGO. E falaram na internet que tipo assim, se você quiser ter todas as skins mais caras pra cada arma do Valorant, você não gasta mais do que 500 dólares sem aprimoramentos e tal, que eu não sei nem o que isso significa lá no Valorant, né? a galera sabe, eu não sei. E aí eu pensei, mano, beleza, é caro, né? Porque, pô, se você quiser gastar 500 dólares pra depois não poder recuperar nenhum dólar, porque você não pode vender as skins, é bastante grana, né? No caso, não são essas skins aqui as mais caras, tá? Essas aqui são só uns que eu tô dando exemplo. E aí eu pensei, mano, trazendo aqui pro CSGO, se você quiser ter um inventário, tá? Que aqui no seu loadout, cada skinzinha é a mais cara pra arma possível. Quanto será que custaria isso? Com certeza muito mais de 500 dólares, com certeza mais do que 100 mil reais. E, depois bem, eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo agora. Eu não vou falar de todas as armas do CSGO, porque são muitas. Eu mesmo não tenho skins pra muitas armas. Eu tenho skins pra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 E, pois bem, se for verdade que o loadout mais caro, o inventário mais caro do Valorant, custa 500 dólares, é o mesmo preço da USP mais cara do CSGO, mano, que é a USP Kill Confirmed em Stat Track com o Float Factor New, não necessariamente stand zero depois do ponto. Essa skin aqui é a USP mais cara do CSGO, tá custando 500 dólares. Tá cerca de 2.600, 2.500 reais por aí E em breve eu acho que a é USP Print Stream Start Track Factor New passa ela em questão de preço Mas momentaneamente essa é a mais cara, velho Olha como é que o CSGO tá caro 2.500 reais para comprar USP mais cara do jogo A Glock mais cara do jogo, por outro lado, tá custando o dobro da USP que a gente acabou de ver uma Glock Fade, Factor New, tá custando 5 mil reais, galera Chegando em mil dólares essa skinzinha aqui Sem adesivos, sem float, sem fade especial, nem nada, tá? Nessa lista eu não vou colocar nenhum item com adesivo, nem float especial, nem pattern especial Mas, claro, sempre dá pra ir além e conseguir coisas mais caras, né? Tipo, 5 mil reais... Enquanto que a minha Glock Fade com quatro dignitas, que é essa daqui, tá custando mais do que 150 mil reais. Então é muito diferente, claro. E se você quiser ter a Digle mais cara do CS, que é essa daqui, a Desert Eagle Blaze, ela também está custando 2.500 tá? Mais ou menos os preços da USP que o Confirmed 500 dólares. Só pra você ter a Glock, a USP e a Digo mais cara do CS hoje, você tem que desembolsar 10 mil reais. Mano, alguns anos atrás, você conseguia esse combo dessas três skins por uns dois mil reais. Agora falando aí, tipo assim, do segundo round, né? A MP9 é a arma que a gente geralmente compra pra ter skin mais cara dela, que é a MP9 Wild Lily... As coisas ficaram caras, mano. Simplesmente porque essa daqui, desde que foi lançada, é a skin mais cara para a MP9. E tem um motivo por trás, tá? É que ela é a skin que gera no contrato de troca a cara de a a mais cara do CSGO hoje em dia. E o preço dessa belezinha, tá? Aproximadamente 1.500 dólares, galera. Quase 8 mil reais já. Pela skin mais cara de MP9, Infector New, e não tem ela em Stat Track. Eu coloquei a Negev aqui nessa lista, porque apesar dela não ser uma das armas que a gente mais usa, mano. Essa skin de Negev, que é a mais cara da Negev, tá muito cara. Porque ela gera a Gangnir no contrato de troca, que é hoje a segunda álbum mais cara do CSGO. E também custa 8 mil reais, mano, essa Negev aqui, cara. A Negev mais cara do CSGO, tá muito cara, brother. Cê tá doido, velho. E galera, falando hoje de M4A1S... Tá? Que é, tipo assim, uma das skins que a gente vê no game durante mais tempo, né? M4, AK e tal. Essa daqui é a M4, s mais cara hoje, se a gente não for ver aí com adesivos, nem nada do tipo, né? Que é a Welcome to the Jungle Factor New Touch Track. Não coloquei ela em souvenir, porque eu não vou colocar nenhuma skin souvenir. Mas, mano, olha que doideira. Essa skin aqui tá custando hoje 2 mil dólares. Então, ela já passou de 10 mil reais, mano, a M4-1S mais cara do CSGO. Já a AUG mais cara do CSGO, essa daqui sofre uma manipulação, uma demanda muito grande da China mesmo, né? Essa skin já está custando 3.500 dólares, tá? Média de 18 mil reais para ter a AUG mais cara do CS, velho. É mais cara do que a M4-1S mais cara, mano, sendo que ela não é uma arma tão utilizada, nem nada do tipo, né, doideira, velho. E, bom, a skin que eu vou mostrar pra vocês agora, que é a skin mais cara de AK, ela sozinha compra todas as skins que a gente viu até agora, mano, na moral. Essa daqui hoje é a skin de AK mais cara do CS. Não se falando de pattern raro, tá, que daí obviamente seria Blue Jam, né, não se falando de stickers nem nada do tipo Essa daqui é tipo assim, a padrão, né, entre as produzidas em série, que existem muitas, mano, essa daqui é a mais cara hoje, ela tá custando 10 mil dólares Então 50, 52 mil reais, pra ser mais exato, é o preço dessa a casinha hoje e ela realmente é muito linda, mano por isso que ela se tornou a skin mais cara aí entre as AKs. E não existe ela na versão de Star Trek, senão iria custar uma fortuna. A WP mais cara é a Dragon Lore Factory New, né, galera? Isso aí todo mundo sabe Ela acaba de passar a marca aí De 10 mil dólares, então essa skin Já oficialmente custa mais do que 50 mil reais, ela custa um pouquinho mais Do que a Wadlock, já tá se aproximando aí 54 mil reais, mais ou menos O preço dessa AWP Dragon Lore Aqui, e sempre foi E talvez sempre será A AWP mais cara, a não ser que a Gangnir, que é essa skin aqui, né Consiga passar a Dragon Lore em sua versão Factory New, a Gangnir é mais cara que é A Dragon Lore na versão Minimal Air Na né, versão Field Test Em todos os floats Menos no float Factor New que é A Dragon Lore continua sendo a OP mais cara Bom. Galera, M4 mais cara Não tem segredo, né, mano? É a House Test Track Factor New já tá custando cerca de 65 mil reais, velho Cerca de 12.500 dólares aí, tá? E realmente é E vai ser pra sempre a mais cara Porque é a skin contrabando, né? Não tem o que dizer, não, mano Essa daqui continuará sendo eternamente a primeira Galera, a Butterfly Safira É a faca mais cara do CSGO Quando a gente não tá falando... De pattern em especial Quando a gente tá falando de facas mais genéricas Apesar de que não é tão genérica assim Porque ela é meio rara Ela tá custando cerca 75 mil reais, tá? Butterfly Safira, mano É mais cara que a Butterfly Emerald Que é a segunda, cara Que é a segunda faca mais cara entre as Dopplers Claro, vão ter aí facas Blue gems E até umas Crimson Webs. Mais caras do que a Butterfly Safira Mas mano, só pra vocês terem uma noção assim tá A faquinha aí que você consegue achar Fácil, mais cara do CSGO É isso aí, 75 mil reais, velho Toma essa valorante E novamente, sem se tratar de pattern em específico As luvas mais caras do CSGO são as Pandoras Custando cerca de 180 mil reais Com o Float Factor New, galera Por que, que eu falo que não se tratando de pattern e tal? Bom, porque a gente teria duas outras luvas Que podem custar mais do que a Pandora Seriam elas aí a Crimson Kimono Tier 1 Max Head e vices que são flawless, né? Que não tem nenhum risco. Ah, você sair para outro vídeo, mano. Vamos falar da Pandora. Custa quase 200 mil reais já essa luvinha, mano. É muito cara mesmo. E esse aqui seria o kit mais caro aí do CSGO. Não se tratando de skins raras. Se você quisesse comprar todas as skins que eu mostrei, ia custar mais de 400 mil reais, versus os dois mil e poucos reais do Valorant. Né? Que doideira. Mas eu só queria fazer essa lista mesmo pra comparar e mostrar como que uma skin do CS GO pode valorizar muito, simplesmente pelo fato de que você pode revendê-la no futuro e ganhar dinheiro. Então, galera, não esquece de deixar um like aí nesse vídeo se você gostou de ver como que os itens do CS GO estão valorizando demais e custando muito. Eu mesmo lembro uma vez, tá? Que eu comprei uma Butterfly Safira por menos de 30 mil reais. Hoje, como eu falei pra vocês, ela tá falando de 70 35 mil. Então, nos no próximo vídeo. Um abraço. Falou!